Não sendo poesia a minha onda especial, não resisto a participar neste desafio e vou partilhar convosco aquele que é um dos textos que me tem acompanhado quase durante a minha vida. Descobri-o aos 12 anos, 13 anos, quando peguei neste livrinho, ao contrário, chamado As Quórnicas Marcianas, foi aquele livro que me fez apaixonar pela ficção científica e ainda hoje este texto me ressoa na cabeça. Vou então começar a minha leitura. o verão do foguetão. No momento, era inverno no Ohio, com portas fechadas, janelas trancadas, os vidros enfoscados pela geada, cincelos a debruar todos os telhados, crianças a esquiar nas encostas e donas de casa e caminhar pesadamente como com grandes urs pretos envoltos nas suas peles pelas ruas geladas. E, no momento seguinte, uma longa onda de calor atravessou a pequena cidade. Um mar enchente de ar quente, como se alguém tivesse deixado aberta a porta do forno de uma padaria. O calor pulsava entre os chalés, os arbustos e as crianças. Os cincelos caíram e estilhaçaram-se para se derreterem. As portas cancararam-se. As janelas abriram-se para em par. As crianças despiram os desagasais de lã. As donas de casa libertaram-se dos seus disfarces de ursos. A neve derreteu-se e revelou os velhos relevados verdes do verão anterior. Verão do foguetão. As palavras andaram de boca em boca nas casas abertas a arejar. Verão do foguetão. O, o quente ar do deserto modificar os desenhos das nas janelas a apagar o trabalho artístico. Os esquilos ternós subitamente inúteis. A neve caía do céu frio sobre a cidade, transformada em chuva quente antes de chegar ao sol. Verão do foguetão. As pessoas debruçaram-se dos seus alpendres que pingavam e observaram o céu a avermelhar. O foguetão estava no campo de lançamento a expelir nuvens rosadas de fogo e calor de forno. O foguetão estava imóvel na fria manhã de inverno, a fazer verão a cada baforada dos seus potentes exaustores. O foguetão forjava climas, e o verão demorou-se um breve instante na terra. Ray Bradbury, o clássico As Crónicas Marcianas de Ficção Científica. E sim, este é o livro que eu comprei originalmente quando tinha 12 anos e que me acompanhou a vida inteira.